E aí gente, todos muito bem-vindos, é eu sou o Bigodonari Cara, é o seguinte, mano, hoje eu tô com uma ideia de vídeo um pouco diferente Eu vou entrar aqui na conta do Flakes, mano, escondido porque ele foi viajar E eu vou fazer uma surpresa pra ele A surpresa é a seguinte, mano, eu vou entrar aqui na conta dele e colocar alguns diamantes Pra comprar o passe de Elite antecipado como boas-vindas ao Free Fire Já que ele começou a jogar há pouco tempo aí E talvez, mano, vá até trazer conteúdo de Free Fire no canal dele Eu tenho certeza que o bichão, quando se dedicar pra caramba aqui no jogo Vai detonar no um nível muito. Real. É o seguinte, ó, já tô aqui na conta dele e eu coloquei alguns diamantes Ele já tava com alguns diamantes aqui, mas não seria justo eu usar os diamantes dele Então eu deixei os diamantes dele intacto e coloquei só o valor aqui pra comprar o passe, beleza? O passe antecipado aqui custa 1.200 diamantes Então assim, tá um preço bem bacana e temos apenas 5 horinhas, mano, meu Deus Flix power vai ganhar aqui antecipado de presente aí agora comprar aqui e já era, mano. Vamos garantir aqui também essa mochilinha aqui, é muito, muito, muito da hora. Bora equipar já aqui, porque o bicho tem uma, mano, olha isso. O cara nem reivindicou <risos> esses negócios aqui, ó, mano. Uflicão, como assim, mano? Tem até prancha aqui, mano, que ele não pegou. Mapa do tesouro. Jesus, ó, como vocês podem ver, ele continua com 9.915 diamantes, é bastante diamante E mano, o Mano Flake só tem esse skin, mas eu tenho certeza que quando ele começar a jogar Ele vai ter todas as skins a partir do momento que ele começar a jogar, as skins novas que vier Ele vai ter, isso eu não tenho dúvida Mas então a ideia do vídeo era essa, Mano, desce aqui embaixo, deixa muito like Se inscreva no canal se você não for inscrito E eu sei que muita gente não é inscrito no canal, tá assistindo os vídeos Se inscreve aí embaixo, é nóis Bora pra partida que eu tenho certeza que vai estar tá muito, muito top Bora lá Bibi Bibi, bibi! Olha quem está embarcando! Sou <risos> Bora aqui, mano Ver aonde que nós iremos cair Será que vai cair alguém em mil, mano? Eu não sei, eu só sei que eu irei cair em mil Meu, tá tão deserto ultimamente que eu não tô tão afim de cair lá, não Vou cair em Bimazaki Porque eu acho que é mais garantido a gente conseguir alguns killzinhos a mais aqui Porque, mano, mil Você sabe como que é? Mil faliu Às vezes cai bastante gente lá Mil tá estranha demais Tipo, tem vezes que tu pega uma partida assim cai muita gente lá e tem vezes que vai lá e não tem ninguém O avião passou em cima de mim e não caiu ninguém Como isso? Quando eu entrei nesse jogo, quando eu instalei esse jogo Todo mundo falava Nossa, mano Mil, cuidado, vai, vai ganhar mil Nossa, todo mundo se apavorava, ficava quase louco Quase morria do coração, quase tinha um infarto Agora tá o que tá, tá vou pegar uma balinha De SMG aqui mesmo, não tem nem mochila Agora eu tenho deixou mano, M4, nossa não é. filho Matei, né, não tem mais Tinha um cara ali, mas agora Neste momento, não tem mais Faleceu, beleza, tá dando Treta lá na frente, eu gosto de o um quê? Eu gosto de treta nossa, mas também querendo mirar Dois anos de distância Morreu, né? Tinha um safadinho ali atrás que queria vir Eita Eita, calma lá Para de gastar este pente todo De munição, pelo amor de Deus Malcriadinho Ah, você está aí, ó Não está mais Morreu, faleceu E bem, feita. bem, feito. Mano, que esse cara tá querendo andar de carrinho aqui, mano na nossa redondeza Ô galerinha de Bima, não vamos deixar não, hein Opa Tá tirando da onde, mano? Meio cego, às vezes, parece, né? Corre não, filho Levou um biboco na cabeça e... Tá chorando aí, por quê? Eita mano! É, essa minha granada mano, pelo visto como vocês puderam ver, eu não sou muito o cara da granada, né? Ah, mano, vou pra dentro da casa aqui. Esse foi pelo menos. Outro amigão vim. Estou preparado. Mano, consegui um capacete em 3. Oh, maravilha. Mano, se o cara tiver lá ainda. O cara tá lá ainda, mano. Morreu, né? Porque o cara não era bom. Só que eu tava batateando nele. Opa, tem um carrinho lá pra cima. Eu preciso de uma mirinha também, mano. Tá, sem mira tá meio complicado a vida. Tu roubou tudo aí, né, seu infeliz? Não, nunca nem vi. Mano, não! O cara tá de barril lá, ó. Sai daí, seu barrilzento! Morreu! E morreu! Eita! Amigão! você tirou cedo demais Acho que você atirou cedo demais é legal. Morreu meu amigo, morreu Tu achou que, que eu tava o que, batateando por aqui Não tô, não tô uma brincadeira aqui Eu tô gravando, por favor, me respeita Só isso que eu peço, mano Eu não peço muita coisa nesse jogo Eita, caramba Tu quer me matar, é do coração, meu amigo Quer me matar do coração, mas quem morreu foi tu. Morreu que nem um trouxa aí, né? Tu mirou no cara errado, mano. Mirou no cara errado. Tem mais algumas pessoas vivas aí. Tu podia ter, ter te manifestado de uma maneira diferente. Eu acho. Eita, mano. Tem cara. Tem cara. Lá, ó. Já achei. Já achei o cara. Já achei o nosso amigo. É, mano. Essa é quase que eu fui pro Beleléuzinho. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Já, amigos, pra fora. Tranquilo, tranquilo. Trancou tran... Ai! Não. Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Essa porca linda e óculos se meteu na minha vida. Uuuuh, Yuckley! A cozinha mais bonitinha do par. Oh, cozinha mais bonitinha do pai! Olha quem está no moral da festa. Dia é show! olha só quem tá aqui no avião, se não sou eu, L Bigodão. Mas o seguinte, vamos direto ao assunto hoje, porque como eu diria o meu pai enrolado, enrolado é papel higiênico? Então, mano, direto ao assunto, onde que nós vamos cair aqui? Clock Tower. Tem que ser Clock Tower, por quê? Eu não faço ideia. Brincadeira, eu faço sim, porque o aviãozinho tá passando perto de Clock Tower, acredito que vai cair bastante gente lá. E eu estou com saudades de ir lá, então é lá mesmo que eu iria cair. Né? Ali a é minha, mano, olha só, mano eu comprei, mano, não me aguentei Em ritmo de passe novo Que está vindo aí, né, falta pouquíssimos dias E, mano, já comprei já o passe Como eu mostrei pra vocês aí no começo do vídeo E... mano, me garantiu Uma mochilinha que eu até esqueci de equipar O Tanso, Tanso Não tem problema não, mas eu estou ansioso para o passe Quem está aí, digite Alguma coisa nos comentários aí Beleza, mano, peguei essa mistalita Aqui, eita, mano, olha o cara aqui, ó o cara caindo aqui, ó. Eita! Você está um pouco legado, meu amigo. É, agora eu não vou acertar em nada aqui. Beleza, mano. Eita, tem cara com essa. Nossa, mano, tem muito cara aqui. Nossa, mano, tem muito cara aqui, olha isso, cara. Mano, que isso? O que, que está acontecendo aqui? Putz, tô com nada de vida. Deixa eu botar uma vidinha aqui, mano. Que nervoso que eu tô. Desculpa, mano. Está narrando, mano. É que, meu Deus, o que, que aconteceu? Que com medo de jogo foi esse, Jesus? O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Aí você bobeou, né? Aí você vacilou. Nossa, mano, o cara tinha coletezinho 3, mochilinha 2, boca, beleza. Vou aproveitar, vou pegar faminhas, vou trocar isso aqui, MP40, preciso de bala Puta merda, mano, como assim? Oh. Trouxa, fui atropelado por uma motinha, mas danado. Começo de jogo mais bizarro foi esse, mano Tem mais cara ali, só que eu tô sem vida Ninguém pode me atirar agora nesse momento Tô precisando de vida, mano Cadê Kitty? Sorte que eu estourei o bucho daquele cara, mano Ei, bicho Segura, não tá mais de vida, mas não tá ruim de mira, não Beleza, beleza, beleza Calma lá, com certeza nós acabamos de revelar posições aqui, só que eu preciso muito, mano, mas muito pegar o medkitzinho. O cara tava brincando de subir em cima da moretinha, deu mal, bicho. Nossa, mano, o cara tava de SKS, olha lá. Ó. Será que o cara me viu? Não sei, paradinho assim, mano. Parado no bailão que nem um trouxa. Nossa, tem um cara pedindo drop aqui também, pra trás. Bora ir atrás dessa galerinha aí, achando que pode pedir drop assim na minha região. Ó, tá caindo o drop do cara lá. O cara vai lutear que nem um batatinha, achando que não tem ninguém pra lá e eu vou acertar uma SKSzada na cabeça dele. Beleza, mano. Bora aqui pra cima, porque não faço ideia. O cara do drop se foi. O cara tirando silenciador, mano. Aqui, eu acho que é em mim. Eita, mataram o cara na minha frente. Hein? Que tá esse maluco Achei varetinha. Eita Eita, tô no meio de dois caras aqui Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Matei, esse aqui já era, né, foi eliminado, com certeza Tem pouquíssimos caras vivos, não, tem três caras vivos, na verdade Além de mim, e o cara vai ter que vir para cá, porque eu estou safe e ele não Na verdade, eu não estou bem safe, né? Eita, mano. Eu posso matar tudo aqui na frente, Matei, mano. Matei, matei, matei. Tem mais um carinha vivo. Cadê você, meu amiguinho? Cadê você, meu amiguinho? Apareça. Do último carinha vivo. O último meliante que foi morto pelo gás. Oh, meu amigo. Como assim, meu amigo? Você foi morto pelo gás. Mais danada. sete kills aqui, ó. Tá valendo. Muito bom. É nóis. Uh!